colegas, professores, o resto é profissão e trabalho, né? O estudo é de trabalho, mas eu sou viciadíssimo, eu sou acertado em direitos autorais. Então, desde que eu entrei para os direitos autorais, trabalhar com direitos autorais e lá se vão 25 anos quase, é, eu fiquei apaixonado eu fiquei apaixonado porque é uma área do direito realmente nova, interessante, diferente, difícil no sentido de que tem pouca material a respeito, apesar de serem muitos os problemas. eu fiquei apaixonado porque ela trata com uma área justamente que é a área do conhecimento. É, eu poderia, claro, trabalhar com seguros, trabalhar com finanças, trabalhar sei lá, com mineração. Então, é tudo chato, coisa chata e suportável de lidar que ia ficar engravatado, lidando com gente chata, trabalho chato, enfim, insuportável. Aí eu, eu cheguei a desistir do direito. Falei, não, vou ficar, nessa porca... vou ficar nisso não, quero isso para minha vida, não. Aí, mas eu cheguei a desistir, mas acabei voltando, e acabei voltando pelos direitos autorais e no cinema. Eu acabei trabalhando trabalhar numa empresa de cinema, e aí é que eu entrei em direitos autorais. Nesse meio do caminho, eu fiz antropologia, e aí me fez apaixonar mais ainda pelas questões culturais, então foi para resgatar, foi na terapia para livrar do direito, depois dos do direito. Então vocês vão notar que uma das coisas que eu fiz questão de fazer nesse processo todo é perder o meu juridiquês, é aprender de novo a falar a linguagem de gente. né? E é possível falar todas aquelas coisas que se falam, com aquela linguagem toda barroca é, em linguagem normal contemporânea, dizendo a mesma coisa. Né? Mas isso faz parte daquelas barreiras que os... Enfim, cada disciplina cria sobre si mesmo e tudo mais, caso de defesa. É, mas eu continuei fazendo direito no final de contas, depois de voltar para o direito autoral eu fui fazer mestrado e doutorado em direito. Então, no final das contas, eu acabei fazendo tudo, mas aí já com outro olhar para o direito, inclusive para os direitos autorais E minha vida acadêmica, ela foi muito na defesa, no debate dos direitos autorais a partir da perspectiva do direito de acesso de acesso ao conhecimento, de acesso à informação e de acesso à cultura. E isso porque, como eu aprendi a lidar com isso na indústria cultural, na indústria cinematográfica, né? Eu vi da eu aprendi a perspectiva, eu sei o, que, que, eles, o que, que funciona, como funciona, a forma como isso é processado, a forma como isso flui, o que, a que isso interessa. isso me incomodava muito, até porque eu estava fazendo mestrado e, obviamente, eu não tinha acesso a nenhum dos livros que eu precisava para estudar. Né? Só fazendo cópia deles, obviamente. E sendo advogado de diretor, eu sabia que isso não estava expressamente permitido na lei. Então, o meu primeiro embate com a indústria foi justamente para dizer que, além do que está permitido na legislação, nós temos muito mais coisas, muito mais usos que podemos fazer das, dessas obras que são protegidas. E eu, foi de um texto, que foi minha dissertação, chamado A Função Social dos Direitos Autorais. É um texto que, no final das contas, acabou tá no academia.com. Tá? Se jogar a Função Social dos Direitos Autorais, vai estar lá. E lá eu já defendia justamente esses usos educacionais, usos pelas bibliotecas, usos pelos museus, há uma série de atividades que não estão expressamente listadas como permitidas, mas que são permitidas e devem ser feitas. Então, isso aí, que vocês imaginam que isso foi uma briga muito grande quanto a indústria, mas não tem problema, até gosto, tem sentido a estudar mais, entendeu? É, e, uh, e daí, meu doutorado foi sobre direitos culturais, eu continuei trabalhando sobre isso e continuo trabalhando sobre isso até hoje. Eu sou professor da Federal Rural, eu sou professor da Faculdade de Direito de lá e sou professor do mestrado e doutorado, no né, programa de pós... Instituto César da UFRJ em Políticas Públicas, onde eu dou aula de direitos autorais, especificamente. A minha pesquisa é toda voltada aos direitos autorais dessa perspectiva. Acontece que eu trabalhar também, do consultoria também na Fiocruz, eu participei muito ativamente na elaboração da política de acesso aberto da Fiocruz, que tem a política mais completa hoje no país sobre acesso aberto, e hoje eu continuo trabalhando lá com o né? sendo que o ré que eles produzem é muito voltado, obviamente, para saúde, saúde. Né? E a gente, nesse período agora, enfrentou um monte de problema com relação aos direitos autorais, justamente pelo todo o processo de elaboração de um material e tal. E aí, é, claro que eu poderia falar que os direitos autorais se enquadram dentro da, de uma coluna maior, que é a propriedade intelectual, e etc. Mas, para isso, eu vou sugerir, para inserir no próprio mundo um curso introdutório que a ONT tem de quatro horas. Entendeu? que Você pode fazer, é um curso gratuito, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que dá essa geral sobre propriedade intelectual. Mas, enfim, propriedade intelectual é um gênero, tá? No qual inclui, por exemplo, patentes, marcas e etc. E os direitos autorais. Entendeu? Então, os direitos autorais fazem parte desse conjunto todo, que são bens imateriais. É, não é aquele livro que eu estou tocando, é o conteúdo, é o texto que está ali no, no, no livro. Não é o CD, é a música que está ali. Então, isso aqui é a obra. para fazer uma diferença, você ver onde está a obra, protegida por direitos autorais, pensa bem, num maço de papel e num livro. O que faz a diferença, já temos lá caderninhos bonitinhos, que são só de folhas em branco, mas o que faz a diferença no preço, o mesmo cadernamento é o conteúdo que está ali, não, são aquela, não é aquele material físico. E aquele conteúdo é que é protegido por direitos autorais. E aquele conteúdo, obviamente, ele pode assumir diversas formas. Pode estar num livro físico, pode estar num livro digital, pode estar numa shell, pode estar no seu, <coughs> seu iPad, enfim, num, num seu tablet qualquer. Aquilo que aqui é a obra protegida por direitos autorais. E o que é protegido por direitos autorais? Tudo... Tá, que, é, como regra geral, tá bom? tudo que se enquadrar nas seguintes categorias, obras literárias, obras artísticas, obras científicas e também, hoje, apesar de não estar expressa na legislação, as obras tecnológicas, as obras de tecnologia. Tá? Então, desde o software, essas várias camadas oh. tecnológicas, o software, as interfaces, os, os aplicativos, desde o o seu programa e até a sua interface são protegidos essencialmente por direitos autorais. E isso, para fins do ensino, isso impacta toda a nossa atividade, porque a nossa atividade é um trabalho de produção, transmissão e instigação do conhecimento, dessa própria produção do conhecimento. E isso implica que a gente produz e tem que utilizar obras que são protegidas por direitos autorais o tempo todo. O tempo todo. Do planejamento da aula e das atividades, isso em vários níveis, qualquer dos níveis, fundamental, pré-escolar, eu diria, até pré-escolar, depois, depois tiveram alguns problemas de direitos autorais que não se concretizaram, mas, assim, algumas ansiedades muito particulares né? até o ensino, obviamente, de doutorado, o efeito de pesquisa que você necessita. É, então, por exemplo, desde ler, ler histórias para as crianças, que foi um assunto que veio para mim, um assunto que para mim era desconhecido, mas que veio para mim, assim, muito intensamente, isso aconteceu muito, e de que pode-se fazer, e obviamente isso não está regulado, de forma clara, e nem vai estar regulado, porque não tem como você regular todas as atividades de ensino, olhar uma por uma, porque nós mesmos vamos reinventando essas atividades. Então, por exemplo, a leitura desse material, quando não era online, não era problema nenhum. Nunca foi problema. Quando vai online, você joga luz luz algumas atividades que nós fazemos, mas por conta do seu novo alcance, o alcance digital que tem e potencial, acaba trazendo mais luz e se tornando, não problemático, mas trazendo questões que, se não forem bem lidadas, podem se tornar problemáticas. Né? Então, o primeiro, a primeira conclusão é que os direitos autorais são parte da nossa vida como professor, seja como estudante, seja como professor. Como professores, nós somos também estudantes. Então, ou seja, nós não nos livraremos dos direitos autorais. Você pode até não gostar da matéria, mas vai ter que ter um pouco de noção sobre ela, para você poder instrumentalizar a sua prática, tá? mais do que tudo. Você não precisa virar extra em direitos autorais, mas você precisa ter um conhecimento mínimo de, dessa área, para que você possa usar, a sua, enfim, exercer a sua atividade é, de forma mais ah, isenta, ou seja, com menos preocupações e menos riscos. Tá? Então, então sobre isso, é, é, os direitos autorais têm alguns mitos, tá? Mas também alguns riscos, alguns desses mitos também são riscos. É um primeiro mito é que você tudo que você for usar precisa de autorização do autor ou de remuneração, tá? Nem muita coisa, mas nem tudo. Então, já começa por aí. É, então, para a gente dividir... Eu não fiz a apresentação de PowerPoint, porque ainda mais que são professores, a gente consegue... Eu acho que o diálogo vai ficar mais fácil né, da gente falar. Então, você tem de tudo que nós... Antes de coisa, voltando um passo atrás, fazer uma divisão entre o que nós precisamos para desenvolver a nossa aula, para ministrar a aula um pouco, Segundo ponto, o que nós precisamos para produzir material para essa aula, tá? E o um terceiro ponto é o que, quais são os nossos direitos com relação a essa aula ou esse material que nós produzimos, tá? Então, a primeira coisa que dá para a gente perceber é que a gente é um usuário intenso de obras pré-existentes, mas somos também criadores de novas obras. Na verdade, nós trabalhamos nesse intermédio de transformação do que já existe em algo novo, como forma de ensinar justamente esse processo de criação, recriação, recombinação e assim por diante. Tá? É, então, vou tratar desses três aspectos. É, o primeiro deles é o que nós vamos fazer quando nós vamos ministrar algo. E aí, desde, por exemplo, ler o material até se for uma aula de dança, pode ser uma aula de arte, pode ser uma aula de audiovisual. Hoje nós sabemos que temos, a princípio, que ter duas horas, se eu não me engano, são duas horas mensais de filmes nacionais a serem exibidos. É, isso aí também é outra atividade cultural. Você não vai pedir autorização aos donos dos filmes para passar isso na sala de aula. Então, é, a, primeira, a primeira coisa aqui, para os meus alunos, em minha aula, e em minha aula presencial, ou no ambiente digital, você pode usar tudo na medida justificada para o seu fim, ou seja, para o que você quer atingir, e desde, obviamente, que pertinente ao que você está lecionando. Tá? Então, lá na faculdade, um dos autores que eu trabalho em alguma fase é o Norberto Bob. Mas eu trabalho uma parte de um livro dele é um curso grande. Isso não quer dizer que eu possa disponibilizar a, a bibliografia toda é dele. Toma aí toda a bibliografia. Não, eu posso disponibilizar, ou usar naquela sala de aula, aquela parte que é realmente, é, que está realmente vinculada àquela atividade que eu estou desenvolvendo. Se eu estou falando, por exemplo, de é, Poemas, enfim, modernismo nacional na literatura, eu vou selecionar um autor, seja Carlos Dumont, quem eu quiser, eu posso selecionar, e se eu vou fazer uma amostra geral, eu vou selecionar, tem esse trecho desse livro, tem esse poema, tem isso, eu vou ilustrar aquilo ali. Se eu vou, por exemplo, eu posso passar um filme que eu vá debater depois. Então, enfim, então para essa parte, é a parte mais fácil. A legislação não diz isso expressamente, e aí eu já vou nesse ponto. E ela não diz isso porque não vai nunca dizer todos os atos, a elencar todos os atos que nós, professores, precisamos fazer numa sala de aula para poder exercer a nossa atividade. Mas o judiciário... Por que eu estou afirmando isso? Porque o judiciário já de forma bastante consistente, aí por isso você precisa ser um especialista no caso para fazer essa, esse acompanhamento, já decidiu muitas vezes que, além daquilo que está na legislação, existem outros casos nos quais, para a gente, o direito à informação, o direito à educação se sobrepõe ao direito dos autores. Um dos exemplos é esse uso de obra para fins de ilustração do seu tema, para provocar um debate, para provocar polêmica. É, é, é, na verdade, gente, uma forma de citação. A sua obrigação é dizer a fonte, o autor, o nome da obra e de onde você tirou. Essa é a sua obrigação, sempre. Tá? Mas você pode, sim, usar para fins educacionais, para fins de crítica, para fins de polêmica, sempre considerando o quanto que eu, de fato, preciso para o quê. Então, não é uma coisa tão... Difícil da gente fazer. Dá para a gente fazer a partir desses parâmetros. Um segundo caso, que é o caso quando a gente prepara a nossa aula e prepara o nosso material, pode ser uma apostila, mas pode ser um vídeo. A gente pode estar preparando, a gente está falando de uma apostila, mas pode ser uma apresentação de PowerPoint. Eu poderia aqui fazer uma apresentação fazendo vários, utilizando várias obras. Eu também posso usar partes de quaisquer materiais como é feito, mas qualquer material, de filme, de música, de desenho, de qualquer coisa, de livro de culinária, o que você quiser. Tá? De novo, na medida justificada para o seu fim, de ter um vínculo com aquilo que está lecionando e que aquilo seja parte de uma obra maior. Eu não estou simplesmente reproduzindo a obra de... Carlos Drummond, Vinícius, não estou reproduzindo a aula dele, eu estou reproduzindo o que é necessário para aquele fim. E para isso nós temos dois recursos, a citação, que é o que nós sempre usamos enfim, em todo o trabalho de fim de curso, de qualquer um isso é necessário, e o que chamamos de usos transformativos, que é aquele que é justamente para você criar algo novo, ilustrar aquilo, por exemplo, aquilo dali tá é e por fim então você vê que nesses períodos em criar ao criar a nossa aula e ao criar material para nossa aula nós estamos usando muito material que já pré-existe tá então alguns parâmetros que a gente tem que ter é, o que é necessário para aquilo que eu quero te atingir respeitando os direitos de autoria o direito de crédito tá e respeitando também que eu vou disponibilizar aquilo ou vou utilizar para aquele grupo que é específico, para aquela finalidade específica, na medida justificada para o seu fim. Tá? Isso, isso, e sem, obviamente, fins lucrativos, pelo que a gente está falando. Porém, né, quando eu produzo um livro didático, é aí só para dizer, nem tudo precisa ser sem fins lucrativos, porque quando eu produzo um livro didático, eu posso vendê-lo, não tem problema nenhum. Eu posso produzir um livro didático e vendê -lo. E nesse livro didático eu vou fazer um monte de citações, fazer um monte de referências, fazer um monte de remissões. Problema algum. Lembrando que aí você está mantendo esse, esse elemento de crítica, de polêmica, a finalidade não é só reproduzir. Todo livro de literatura tem isso. Né, gente? Não, não teria nem como a gente ter documentário faz isso só para vocês verem. Como sim é possível usar material em novas obras, e material didático é recriação, recombinação. Mantendo sempre que você tem que ter uma participação daquilo. Não é uma junção. Eu não estou fazendo uma apostila de material dos outros. Isso é diferente de eu estar criando algo novo. Quando eu digo criar um material novo, eu estou produzindo um material novo. Mas nessa produção do novo, nessa criação do novo, eu estou utilizando um conjunto de referências que servem para ilustrar, contextualizar, encadear os pensamentos, ilustrar e assim por diante. Tá? Bom, e aí o terceiro ponto... Nós estamos criando algo novo. A aula que a gente vê só, a gente está criando. Tá? Aquilo é. Tanto é que nós sabemos que, inclusive, depende da turma. O conteúdo pode ser o mesmo. O tutor é o outro, vai fazer a aula diferente. Ele vai interpretar aquele conteúdo de forma diferente. Vai entrar de forma diferente, vai dar outros exemplos, vai... Em, é... É, vai enfatizar diversos aspectos diferentes, mas mesmo, dando a mesma aula, enfatizamos aspectos diferentes, dependendo do dia que está acontecendo, do momento, do contexto, e assim por diante. É como se fosse um teatro, é, de outra forma, que a gente está representando um determinado conteúdo, porque é isso, o que a gente está querendo fazer é chegar ao nosso ouvinte, tocá-lo, para que ele alcance o conteúdo que a gente quer transmitir, que não é diferente do que Alguém que está representando uma obra coreográfica faz no palco ou alguém do teatro faz. E aí vem uma questão muito importante nesse momento. Quando a gente está... É, quando a aula é presencial, esse, a aula em si, tá, que é uma obra protegida por direitos autorais, a aula em si ela se perde, ela fica ali, ela ocorreu naquele momento, é como se fosse uma, uma performance que não foi filmada. Ela acontece ali e acabou. Quem estava ali presente usufruiu uma apresentação ao vivo. É ao vivo. Ficou ali, acabou. Tá? Coisa diferente é quando produzimos um determinado material, físico, digital, quer que seja, que vai ficar disponibilizado. Tá? Mas aí é muito claro que existem direitos autorais, ninguém tem dúvida, e que existe todo um processo de licenciamento necessário, seja para fazer dele um REA, seja para colocar em Creative Commons, seja para colocar em acesso aberto. Tá? É, outra coisa é quando gravamos nossas aulas e disponibilizamos. Isso é um tema que está ainda pegando muito no debate público nas universidades principalmente onde isso está pegando fogo em algumas algumas instâncias, né? Que é a ideia de que é, os professores não teriam direitos autorais sobre as aulas que eles estão gravando e disponibilizando para os seus alunos. Então, é, eu sei que tem gestores aqui, é importante ouvir e etc. Os direitos autorais das aulas gravadas são dos professores. E além de direitos autorais, existem direito de imagem, direito de voz e também direitos conexos. Então, a instituição não é dona das obras. A, não, a aula gravada, a não ser que ela adquira esses direitos, seja por meio contratual, ou que seja parte da função do professor, quando foi contratada ou contratado, gravar aulas para disponibilizar. O que pode ser, acontece. Tem contrato de trabalho, sua função é ir lá gravar. Enfim, parte do seu trabalho é gravar aulas. A maioria dos casos, dos professores, que hoje estão gravando por uma questão de necessidade da pandemia não estavam na função deles nem do contrato de trabalho. Então, já adianto. As é, instituições, e eu já recebi muitos casos, isso vai dar explodir de casos no judiciário e os professores devem ir, sim, buscar os seus direitos, sejam um trabalhistas, seja contra as secretarias de Estado, município, união, universidade, o que quer que seja. Tá? É necessário reconhecer esse direito aos profe dos professores é, e, ao mesmo tempo, arrumar uma forma de obter esses direitos, se for o caso. Te garanto que a maioria dos professores não teria problema em autorizar o uso legítimo daquilo pelos alunos, como tem sido feito. A maioria dos casos, os professores, tem feito isso. Gravado e disponibilizado, mesmo sem ser obrigado a fazer. Gravado e disponibilizado para os alunos e assim por diante. Então, você vê que os direitos autorais atuam na nossa profissão interagem em todos os momentos, desde o momento que estamos pensando em preparar a aula até quando gravamos e disponibilizamos em que condições e assim por diante. Né? É, eu fiz, é, e ainda por cima, se depois eu olho aqui o chat, senão eu vou acabar me perdendo, não tem problema, e as pessoas podem falar, é, eu fiz um guia, e talvez a Priscila talvez consiga compartilhar e achar, que é um guia de Direitos autorais no ensino. Eu fiz com o Theo Amiel, da UNB, e eu fiz isso porque tinha muita demanda. Como eu trabalho com direitos autorais e eu sou professor, pronto, foi muita demanda e eu já não aguentava mais e-mails. Respondei e-mails a cada um. Eu, eu comecei a ver as perguntas se repetiam. Então, eu já tinha quase respostas já prontas para poder ajudar, são colegas, professores, muitos... esse não é um conhecimento muito divulgado, não é fácil de obter, embora ele não seja tão difícil assim como tentam fazer parecer. É... E aí esse guia foi feito para que responder de uma linguagem não sem juridiquês o que pode e o que não pode ser feito em direitos autorais. E esse guia tem ajudado muita gente, e eu devo dizer que ele tem sido muito bem recebido, eu fiquei muito feliz, até por alguns representantes da indústria, eu tive com alguns que falaram, não, está muito ponderado, eu até me surpreendi, porque para eles qualquer coisa que diga que o uso é livre, que pode ser usado e sem ser pago, é um escândalo. Então, enfim. É isso, gente, para a gente poder começar a conversa. Exato. Você já viu que tem um monte de pergunta aqui, né, Alan? Eu vi Era... que foi crescendo aqui Nossa, a lista do chat. Só cresce é aqui. Aqui, ó. Ó, a Maria viu que já está nas referências do curso, o guia que você citou, mas eu coloquei aqui de novo, deixa eu pegar a primeira pergunta aqui que tinha chegado. A Gislaine diz, você está aí já no vídeo, você não quer aproveitar e você mesma fazer? Você fez um comentário e uma pergunta. Seu áudio não está ligado. Aí a bolinha do áudio embaixo de você aí. Está ligado, só não está conectado, a gente não te escuta. Deixa eu ver se ela está falando alguma coisa aqui. Bom, vou pegar uma outra aqui que eu peguei uh, aqui. Já, já conseguiu? A Gislane já conseguiu? Ah, é, assim que ela... Hã? Ah, tá bom, ela vai mudar a configuração lá. Pode, pode pegar outra aí. Ela Tem uma aqui que foi a, a primeira ideia. que eu vi aqui, da Camila. Lá. O plano de aula também pode ser protegido por direitos autorais? Explico. Uma colega encontrou em uma apostila de uma instituição privada o seu plano de aula ela trabalhou na instituição em anos anteriores, porém não lembro de ter autorizado a publicação do seu plano de aula. Bom, isso ocorre muito. Depende do que consiste o plano de aula. Porque, ao mesmo tempo que todas as obras literárias, artísticas, científicas são protegidas, tem um elemento é, importante delas, que é o que a gente chama de originalidade. O que é protegido não é aquilo que é comum, banal, rotineiro, superficial. Então, por exemplo, uma ementa de um curso, falando, eu sou professora de graduação e depois, eu trabalho muito com ementa. Boa parte delas é simplesmente igual, não tem nada de criativo. É um formato que você repete um sumário do livro de introdução. Né? Boa parte, você sem menor criatividade. Essa ementa não está protegida ali, não teve nada, nenhum elemento. Diferente é aquela que tem, de fato, uma descrição única, particular, pessoal do curso, em que você tem, de fato, uma elaboração. Mas o que é está protegido? Isso é muito importante. O direito autoral, ele protege é a expressão. Para aquilo ser protegido, ele tem que ter saído do mundo das ideias, no mundo do plano ideal, e ter encontrado uma veiculação. Aquilo tem que ter saído do seu coração e encontrado uma vida externa, uma vida exterior a você. Tá? Só nesse momento em que aquela obra, aquela criação é expressa, encontra uma, mesmo que seja, por exemplo, eu declamar um poema, precisa ter um poema, não pode ter a ideia de fazer um poema. Ah, eu quero fazer um poema assim, assim, assado. Ótimo, legal. É seu. Beleza, agora faz o poema. Você fez o poema, escreveu a canção, escreveu a apostila. Não adianta eu dizer, ah, essa apostila por vai ter... Por isso que não tem o robô a minha ideia nela. Não dá para falar, ah, robô a minha ideia. Olha, digo isso para todos os meus alunos. Se você não é capaz... Segredo se guarda calado na cabeça. Porque se você não é capaz de guardar seu segredo, por que, que eu sou obrigado a guardar o seu segredo? Eu não sou. Ninguém é lugar para você. Se você não consegue guardar o seu segredo, por que, que o outro vai guardar o seu segredo? Sim. Não... Então, se você tem uma, uma ideia maravilhosa, primeiro calha a boca, vá lá, escreva a ideia, transcreva, crie a sua escultura, faça o seu curso, aí sim, você divulga para todo mundo. Que, aliás, uma vez pronto, a melhor forma de proteger é divulgar. Não tem forma melhor de proteger. Contra a plágio, contra isso, contra aquilo, porque eu sei que muita gente tem medo, ai, ah, vou colocar isso online, aí vão plagiar. Gente, já plagia, já está tudo online, não cai na real. Entendeu? O plágio não começou assim, o plágio é de muito antes. antes era, só que antes era mais difícil pegar. Agora a gente pega mais fácil, porque tem sistemas e tudo mais. <risos> então podem perder esse medo. Entendeu? Porque já é assim, a vida já é essa. Então, vamos encarar, assim, as obras vão ter uma vida própria. Isso é uma outra coisa. A gente tem que lembrar que a gente é um grande usuário de obras dos outros. Então, a gente tem que ter o mesmo cuidado com a obra dos outros que a gente quer que tenham com a nossa obra. Tá? Então, não lembre-se disso, porque o que é uma coisa muito comum, o que é meu é meu, o que é seu é nosso, também acontece com direitos autorais. A obra dos outros pode tudo que copiar, compartilhar, fazer remix, fazer mas a minha não pode ninguém tocar sem a minha autorização, porque aquilo me ofende, vou me sentir, não sei onde estão usando minha obra, uma outra pergunta comum. Ah, não sei se estão citando correto a minha obra. Bom, o problema é que isso, tô errado, já. Não tem nada que você possa fazer com isso, tem nada legalmente, porque a pessoa não entendeu, pegou errado, você não escreveu bem feito, enfim. Então é importante a gente perder as duas luvas. Tanto no uso com a obra do outro, mas ainda assim manter um cuidado. Precisa perder um pouco a luva de cena, mas manter aquele cuidado do que vai ser usado, em que condições. Mas também perder esse apego à própria obra. Lembrando que, para você criar a sua obra, você utilizou muito de outras obras. E outras obras que virão na sua frente irão utilizar a sua. Tá? Então, essa foi a pergunta aí, acho. Espero ter respondido aí a questão aí da Imenta. Tem mais coisa aqui, ó. A Gis conseguiu, será, Gis? Olha no seu... No seu é, como chama? Cadeadinho ali na URL. Vê se o som está permitido. Tem uma outra pergunta aqui da Joana. Nas escolas comunitárias, consta no estatuto social, regimento escolar e faz parte da tarefa do educador. Gravar e disponibilizar, bom, aí faz parte da sua função. Você já entrou naquela função sabendo que isso faz parte da, daquela, daquela função. E esses outros que impuseram você gravar e disponibilizar, pode pedir remuneração extra porque você tem direito e não se confunde a, a, a distribuição e licença e exceção de direitos autorais com a remuneração pelo trabalho de lecionar, tá? São coisas diferentes, portanto, tem que ter pagamento diferente. Obrigada, Alana. Alana. Quem falou aí? Agradecer. Quem falou aí? Joana. Joana, é. Alana, explica um pouquinho que você mencionou, os direitos conexos, junto com o direito de imagem, só para todo mundo entender o que são esses conexos. Pode, beleza, tá bom. Conexo é. é o que chama de direito vizinho ao direito de autor. Não é o direito de, da criação, mas é o direito do, da interpretação daquela obra. Então, se eu declamo um poema, eu não sou o autor daquele poema, mas eu sou o autor daquela declamação, daquela, daquela representação que eu estou fazendo, daquela interpretação. Então, por exemplo, os autores, um exemplo mais caro, os atores de novela, série, teatro, eles não são autores daquelas obras mas eles interpretam. Esse interpretar é dado, não o direito de autor, mas o que chamam de direito vizinho ao direito de autor, que é o direito conexo. É aí que entrariam, que entraria o papel dos professores enquanto, gravando, enquanto tutores. Aí não seriam os tutores, que obviamente na aula presencial a gente exerce essas duas funções, é, que pode ou não ser exercida pela mesma função. Mas, enfim, é esse trabalho de tutoria de um determinado conteúdo, especialmente quando ele é... Na verdade, o seu direito é de autorizar ou não autorizar a gravação e depois de autorizar ou não autorizar a transmissão, retransmissão e assim por diante daquela gravação. Tá? É esse que são os direitos conexos aí do professor, de autorizar aquela gravação. E não só do professor, do palestrante, do, enfim, de todas essas funções aí que, que exerce, de autorizar aquela gravação, aquela transmissão ao vivo, retransmissão e assim por diante. E o direito de imagem é o seu direito... Uma fotografia tem um direito de imagem. A imagem não necessariamente... É, a imagem e representação não são a mesma coisa. Sendo que na representação, eu posso fazer uma representação só com voz. Eu tenho só um direito à voz, não tenho a da imagem. Tá? mas uma fotografia tem direito de imagem, eu estou estático, não estou fazendo representação nenhuma, tá? só para mostrar que são diferentes. Claro que na representação ao vivo, com é, audiovisual, eu tenho imagem, voz e a representação. Se eu for autor daquilo, eu sou também autor. Então, o professor que produziu sua aula, é, ele é o autor gravou a sua aula e está ali representando a sua aula, ele é tudo. Ele tem direito de autor, direito de imagem, direito de voz e direito de conexão. E usuário que também vai fazer citação e referências de outras obras que ele, ele dá ser, olha só Para ser autor, isso é uma coisa básica que eu brigo muito com a indústria cultural. Para ser o autor, você precisa ser o usuário. Isso Olha a gente a aprende, gente. gente, isso eu lembro, não sei se hoje assim, você aprende assim, mais. Atilando assim, embaixo, sublinhando isso. Mas Olha eu lembro, desde de novo, você tem que aprender a ler, tem que gostar de ler, senão você não vai nunca saber escrever. Isso eu lembro, assim, fica sombrio uhum. na minha cabeça e, claro, o que acontece? Você fica obcecado com livros depois, tem que ler, tem que ler para aprender a escrever e tudo mais. Outra coisa, ninguém é músico sem ouvir música, não existe cineasta que não seja cinéfo, isso é fácil ninguém vai produzir nada que você não seja um grande usuário, até porque, para você produzir algo, se comunicar, você precisa gostar daquilo, e o gostar daquilo implica é que você absorver muito e tem uma base de referências culturais. Então, é essencial, e nós não podemos esquecer desse papel intermediário que a gente faz, de recriar, mas ensinar a recriar, ensinar a criar, a produzir, a recombinar e etc. Então, a gente... Tem um papel muito importante, lembrando que a gente é tudo isso. A gente é usuário, a gente é... antes de ser autor, a gente é usuário. Né? A gente é usuário, a gente é autor, a gente é, é intérprete daquilo, daquele conteúdo que às vezes a gente mesmo produz a partir de uma recombinação anterior. Excelente. Já tem uma pergunta do André. Alan, você está vendo aí? Sim. Não, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos ver se você vê. Como definir uma criação como única? Deve ser complicado. Ah, é? Mas, em geral, André, o padrão de exigência não é tão alto. Na verdade, é muito assim. Aquilo que não é estritamente banal, como eu dei um exemplo, por exemplo, das ementas. Eu tenho um conteúdo para colocar Eu estou descrevendo. Estou nem descrevendo, estou fazendo copy text daquele documento formal. Isso não é uma criação. Entendeu? Mas para você ver que o nível de exigência não é tão alto assim, é... Olhe as músicas como são parecidas umas das outras. Aí a gente já vai notar que não há também. Não, o que interessa é uma certa pessoalidade. É aquilo, por exemplo, eu posso dar um tema, tema de redação. Para você ver o que é essa individualidade. Eu dou um tema de redação, dou os fatos e dou como a pessoa tem que fazer. Cada um vai fazer um pouco diferente. As palavras escolhidas vão ser outras, Sim. a combinação vai ser outra. Até porque se for igual é cola, a gente sabe disso, é a maneira mais fácil de pegar cola. Se for exatamente igual é uma maneira, isso é cola, não tem nem o que discutir. É essa distinção, é essa originalidade, é essa unicidade que eu estou falando. É esse olhar individual, que é uma recombinação própria é a mesma coisa de dois tutores darem o mesmo conteúdo, ou a gente mesmo dá o mesmo conteúdo em duas salas diferentes ou em dois horários diferentes. A forma ali vai ser diferente, vai ser única. Giz que é tentar? Acho que agora deu certo. Ah, agora Sim. deu. É aqueles programas proprietários que a gente coloca na máquina e aí eles tomam conta da nossa vida. Exatamente, isso por acaso. É, eles são todos engraçadinhos, faz a gente brincar com aquelas figurinhas, mas eles fazem isso. É, ser a ser, nossa liberdade de falar. É, então, o que eu ia perguntar, primeiro queria agradecer, muito esclarecedor, assim. Eu falei, nossa, em tão poucos minutos ele esclareceu tanta coisa, foi realmente muito inspirador. É, eu queria perguntar uma dúvida: que os professores, eu sou coordenadora pedagógica, e o que acontece é que está tendo muitas obras, né, literatura infantil, tudo, e os professores naquela ânsia, eles vão compartilhando entre eles, né, e aí existe sempre a dúvida, se é, ele pode usar aquela leitura, falar, mostrar aquela imagem, aquele livro para o aluno, muitas vezes em cópias, né, ou mesmo o livro, e se ele pode gravar ah. essa aula para uso posterior, ou ainda... Se ele pode gravar e disponibilizar isso numa plataforma de compartilhamento de vídeo. Tá, vamos então, lá. <risos> e, e a, a, num primeiro momento, nos, nos, assim, já falaram pra gente que não, que não podia, que o professor de nenhuma forma, e, então muitos acabaram optando por não usar. Vamos lá. Aí você vê como os mitos, um dos mitos do direito autoral é esse, que nada pode, tudo precisa de autorização e etc. Então vamos lá, porque aí tem algumas camadas, tá? Vamos lá, a primeira coisa, é como ele está dando uma aula, ele não está simplesmente lendo o livro, não é? estou fazendo aquela leitura automática, eu estou contando aqui, eu estou representando, eu estou lendo aquele livro que faz parte, eu estou pressupondo da aula, enfim, é parte ali, seja o material didático já da aula, enfim, é parte do programa curricular. Então, ele, pode, ele não faria isso presencialmente, ele pode fazer online também, ele pode fazer isso. Pode gravar e disponibilizar para os alunos. Bom, então, esse ponto que ele pode gravar ou não, disponibilizar para o aluno, é pacífico. Tá? Pode fazer, não há problema. É, é isso, tá? gravar e disponibilizar para os alunos. Bom, muda de figura quando eu vou disponibilizar isso para o mundo. Então, eu quero botar numa plataforma do YouTube aberta para o mundo. Isso muda de figura, por quê? Porque aí vai depender... É, aí eu já não estou mais direcionando para os meus alunos, aí eu já estou fazendo uma aula que seja pública e aberta. Então, eu vou ter que usar e mostrar o livro é, apenas naquilo que foi estritamente necessário. Porque muda de figura. Uma coisa é eu explicar o livro, é, um pouco encenar para os alunos, outra coisa é eu estar mostrando ali cada capa ali do livro. Então, eu vou ter que ser muito mais restrito Quanto mais público e aberto eu for disponibilizar algo, mais restrito eu vou ter que ser nesse uso do material, que eu posso sempre como citação, que no caso é para o ensino, para a de ensino, sempre posso. Tá? Agora, quando isso é fechado e direcionado só para os alunos, eu tenho muito mais liberdade. E essa é a diferença. Então, mesmo estando no YouTube, eu posso botar fechado. Apenas para algumas pessoas que tenham senha. Eu posso botar na plataforma da própria escola, que ela, A instituição precisa ter alguma plataforma que ela possa hospedar esses vídeos. Mas aí, seja no YouTube, pode ficar fechado só para aquelas não listadas. Não, não listadas. É assim, justamente específico. E aí, deixando super claro, a aula, mini, eu colocaria, que é tudo que você precisa enunciar para deixar claro o contexto daquilo aula ministrada para alunos de tal período. Destinado a. E manter fechado. Agora, você pode fazer também, sim, uma aula pública sobre esse livro. Como você pode dar uma palestra sobre um livro. E nessa palestra você vai mostrar várias partes do livro. Só que você vai ser um pouco mais contido no que você vai mostrar do livro. E não tá, vai é e a leitura também não pode, né, Alan? A leitura e... integral do livro, fazer uma leitura do livro. Olha só, uma leitura é. pura e simples, não. Puros alunos, pode, tá? Ainda Os mais alunos, alunos que não podem ler. Sim, claro. Que é o caso, provavelmente, são ensinos fundamentais ou que estão aprendendo a ler, se de desenvolver a leitura. Eu imagino que isso, se não, sei, senão você queria que o aluno lesse. Né? Não seria o caso. Então, é, de novo é contido ali para aquela finalidade. Então, pode, posso ler o livro todo, leia junto e tudo mais, nessa interação, nesse espaço de aula, evitando essa publicização para o mundo. Eu sei que é uma coisa nossa de querer botar para o mundo. Então esse cuidado a gente tem que ter, porque é aí que a gente peca. Não há... É, as editoras não irão tá, processar nenhum professor ou instituição não fizeram até hoje, e a gente já fez, faz coisa muito pior, né, gente? Vamos ser sinceros, todo mundo sabe disso. Né? É, não fizeram até hoje. Por quê? Porque isso é causa perdida. Você vai comprar uma briga com todo o país sobre educação, é causa perdida. Ninguém vai poder publicamente ser contra a educação, embora alguns, se na prática, sejam. Ninguém vai poder ser publicamente contra. Nem mesmo as editoras. Então, tanto é que não processaram nada nem ninguém durante esse período todo de pandemia. Tem algumas que mandam uma notificação ou outra, mas são, em geral são as menores. Em geral, há um silêncio com relação a isso. Né? Todo mundo, obviamente, sabe que quando está tendo aula, está tendo que ter compartilhamento geral e registro de material, senão não tem aula. É simples assim. Então, só para vocês entenderem também, é, o ponto é caminhar realmente, se o objetivo é a finalidade, é a educação para aquele grupo é caminhar nessa direção, do que é pertinente, nesse cuidado, de não exagerar, de não fazer mais do que seja preciso nessa índole mesmo de abertura geral e restrita. Tá? É. Que embora eu torça, defenda isso, a gente não pode fazer isso. Porque ainda tem a lei que não, não, não entrou na reforma, né, Alan? Tem uma discussão aí de reforma por conta de todo esse, esse cenário que a gente vive, mas está longe ainda, né, Alan? Olha, ele está longe e perto. E a União Europeia, ano passado, aprovou é, duas coisas aí. O, a, a União Europeia aprovou uma diretiva que eles estão testando exportar para o mundo. E na diretiva, eles regulam várias questões de educação. É uma diretiva melhor para o Brasil. Quer dizer, a, o que eles contêm lá, eu queria ter na nossa legislação. Tem alguns ganhos, mas são ganhos ainda que podem... Num, num cenário de iniquidade e subdesenvolvimento, que é o nosso, de precariedade da educação nosso que é diferente do sistema de lá, a gente precisa de mais limitações, de usos livros mais consistentes, e etc. É, e eu acredito que uma das coisas muito importantes que tem ocorrido é que isso ficou mais urgente por conta da pandemia, porque tudo migrou online, isso ficou mais urgente. Então, sim, ano que vem esperem que teremos coisas relativas a direitos autorais e educação, e é muito importante que os professores, professores, escolas, gestores, comecem a conversar e notar as dificuldades que eles encontram enfrentam no dia a dia. Porque isso está na pauta do dia, isso vai vir para a mesa. E é a gente que tem que pagar por isso, tá? não vai ser... É a gente, exato, a gente precisa brigar por isso entendendo o contexto, né, gente? O, o bacana de ter o Alan aqui, que é um advogado especialista no tema, é para a gente ampliar a nossa percepção. Então, a gente sabe que existem as licenças, a gente sabe, está aprendendo né que a gente pode usar as licenças, buscar material com licença aberta, mas é muito importante também a gente saber as limitações e exceções, que isso que o Alan está falando entra no... No item que está na lei de limitações e exceções, porque o direito à educação, ele, aliás, o direito autoral não pode se sobrepor ao direito à educação, tem que ser algo harmônico, né, Alain? Aí, as limitações, o que, que são essas limitações aos direitos autorais? Vão acabar os direitos autorais, vão. Esse aí é o discurso que você vê nas indústrias. Mas o que acontece, essas limitações que são os usos livres. Então, limitações e exceções são os usos livres daquilo que é protegido por direitos autorais. Então, mesmo você tendo o conteúdo protegido por direitos autorais, existem usos que podem ser... A citação é um exemplo. Que podem ser feitos sem necessidade de autorização e sem necessidade de remuneração. Tá? É, e esses usos estão... Boa parte, alguns deles estão listados na legislação e, ao mesmo tempo, existem outros que são resultados dessa harmonização, dessa ponderação, desse equilíbrio entre os direitos fundamentais de autor, direitos autorais são direitos fundamentais, e outros direitos fundamentais, como liberdade criativa, artística, de expressão, acesso à informação e ao conhecimento, e direito à educação, para falar os que a gente está tratando mais direto. Então, é, as limitações elas representam esse ponto de equilíbrio. Como as nossas são muito desequilibradas, o judiciário decidiu que elas são insuficientes. E, portanto, além daquelas, outros casos análogos no qual o direito à educação se sobrepõe. E as diretrizes da sua posição é justamente um pouco... Primeiro, ela não tem uma finalidade comercial, concorrencial, ela tem uma finalidade principal mesmo, é do ensino. Por isso, você vai usar o que for necessário, na medida que for necessário, e que tem a ver com aquilo que você quer alcançar com aquela atividade pedagógica, com aquela atividade de ensino. Né? Rodolfo tem uma pergunta interessante aí, a Josélia também. Ó. Vamos lá aqui, vamos lá. Eu tenho uma, eu acho que tem a Maria antes, oh, Camila, começou lá em cima. Copa impressa também é comum até mesmo na academia, copas literais, de obras literárias. Bom, eu não sei o cópia impressa é permitida, é, trechos de qualquer obra você pode tirar cópia para você, entendeu? Um capítulo, um artigo de uma revista e assim por diante, você sempre pode, isso aí está expressamente colocado. E obra integral em algumas situações, como, por exemplo, aquelas que estão esgotadas, aquelas que estão de grande dificuldade de aquisição, teve um período desse, desse, na pandemia que você não tinha correio, não tinha livraria, não tinha nada, não tinha outro jeito a não ser conseguir caminhos alternativos para ter acesso ao material, mas tem outras maneiras de fazer uma cópia integral, eu vou dar um exemplo, eu copio todos os meus livros que eu vou de fato estudar, porque eu não quero ficar marcando e fichando aqueles livros, porque depois eu quero ler de novo aquilo com outro olhar, já está marcado, já está fichado e etc, então agora eu disponibilizo isso, não, eu uso para mim mesmo, eu adoro pegar aquelas cópias grandes, ainda com um pedaço, branco de papel ao lado para ficar fazendo nota à vontade, a buscar de amarelo, vermelho, o que quer que seja. E eu digo isso para várias palestras eu disse isso para as editoras, inclusive até eu não recebi nenhuma notificação. Aliás, até torci para receber, mas não aconteceu, uma pena. Né? Mas voltando aqui, eu postei um aulão público como referência na Wiki do curso, depois vou verificar esses pontos. Você, é, é, isso é importante, é, um aulão público, o um aulão pode, o que você não pode é, durante aquela aula, fazer um uso contínuo e único de um material só. Por exemplo, ah, eu estou dando um aulão, mas o um aulão meu consiste em passar um filme. Eu não posso simplesmente passar aquele filme. Ah, eu posso recortar trechos daquele filme para debater e tal? Posso. Entendeu? É, essa, é, é justamente essa, essa aí é que está a diferença. né é, pessoal, o que acha de sites como o Mega, Pirate Bay, Maricom Share, no que se diz respeito ao compartilhamento e acesso à informação? O Torrent ainda é uma forma de difundir conteúdos ou está de onde? O Torrent sempre foi uma forma de violar direitos, tá gente? Na grande maior parte das vezes. Tá? É, então, todos esses sites aí que você menciona são sites que a principal função é disponibilização livre e restrita de obras protegidas por direitos autorais. Eu, eu, particularmente, acho que tem um conteúdo, sim, de desobediência civil, tá? o que eu acho que tem, tem vários elementos justificadores, mas tem elementos também que não justificam e assim por diante. Então, é uma questão mais problemática, é uma questão de enfrentamento à ordem que está, e eu não sugiro que os professores, enquanto profissionais, claro, no seu espaço privado, acho que você deve fazer mais, hein, saindo do que coisa, mas eu não sugiro que isso vire uma bandeira e um lema, porque senão o que acontece? O alvo passa a ser a educação. Mas é não, para o acesso a tudo, na verdade, sobre a desculpa de acesso à informação e ao conhecimento, você está fazendo uma divulgação livre e restrita de sites piratas, que ganham um volume de tráfego, tá? Não podemos esquecer desse detalhe. Então, a gente não pode não estar tá ganhando, não tá tendo acesso, mas existe um ganho aí por trás. Mas, dito isso, é... eu não fico sem ter acesso ao material que eu preciso. Né? Só para deixar claro. Essas barreiras não irão me impedir de ter acesso àquilo que eu preciso para estudar. Mas eu na Parceria Fase, teve um momento, lembre-se bem, chega um momento no início, quando você podia, ah, agora eu posso baixar tudo, acessar. Muita gente fez isso com música, com filme, com livro. Quantos por cento você ouviu, leu ou ouviu? Quase nada. Luntou aquele monte de coisa, aí mudou de computador, aquilo tudo ficou para lá, um ou outro ficou e assim por diante. Gastou um tempão à toa e etc. Então, não adianta esse volume, acho que tem muita coisa em acesso aberto, tem muita coisa relevante atual, então não adianta você essa obsessão de que eu quero ter todo o volume, preciso ter toda a coleção do Foucault, eu, na verdade, vou ler dois livros do Foucault na minha vida, vou usar toda a coleção dele, não não vai precisar, vai estar lá soltando, não vai nem achar o que você precisa, na verdade. Então, eu acho que tem que ter só esse cuidado aí, do coisa, tá? O difundir conteúdo, né? Você fazer o download não é nenhum crime, e, e de fato, se poderia ser uma violação muito leve, com consequências muito pequenas. No máximo, caso viesse a existir uma cesta básica. Isso é o máximo. Mas é diferente quando você faz o upload. E quando você está falando, você está dando acesso àquele material a um número indeterminado de pessoas. Então, olha como é diferente. Eu compartilhar com um amigo, uma amiga, um os meus estudantes, amigo, amigo, no círculo íntimo. eu compartilhar com os estudantes em razão, do que precisa ser feito, eu compartilhar com o mundo. Olha como são diferentes os níveis E é esse cuidado que a gente precisa ter. Tá? Enquanto a gente está compartilhando com os amigos, é uso privado. Enquanto eu estou compartilhando com os meus estudantes, eu estou fazendo para fins educacionais ou de pesquisa. Quando eu estou compartilhando com o mundo, eu estou causando um dano em potencial sem nenhum efetivo ganho direto para aquela... Simplesmente pelo acho que isso tem que estar livre e Alberto Mundo, isso não é justificativo para você impedir, inclusive, desrespeitar o direito de outros autores que podem inclusive, ser professores, né? vamos ser sinceros. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter com a obra do outro, mesmo que a gente queria ter com a nossa obra, que é a que os outros tenham com a nossa obra. É isso aí que a gente precisa estar bem consciente. Né? É, no caso de uso de imagem com direitos autorais e é apresentação de slides, na aula, apresentação de slides é que a citação e etc. É aquele uso de um material na criação de uma obra nova, sem problema algum entendeu? Sempre lembrando os créditos, isso é muito chave, muito importante. É, opinião sobre softwares abandonados, chamados abandonware. Eu costumava ensinar história de computação, eu estava lá Não, porque você está fazendo isso para fins. São duas finalidades, uma é a finalidade educativa e outra é uma finalidade histórica, é como se você estivesse documentando esse material. Essa é uma questão, Isabela, muito importante, inclusive eu estou começando um projeto, estou fazendo parte de um board de um projeto que é justamente disso que fala da preservação de software de softwares antigos no Brasil não tem nada nenhuma discussão de verdade sobre isso mais a fundo mas é fundamental e você pode continuar fazendo que não vai ter isso aí até porque para de fato haver um dano é você teria que estar concorrendo comercialmente com eles e, obviamente esses softwares estão abandonados e portanto não haverá qualquer dano então por favor, faça, sem problema algum, tá? É... É... Como Chegando deferir... ao final, Alan, mais algumas perguntinhas, senão a gente toma muito seu tempo, fica até amanhã aqui fazendo Não, perguntas. Não, vamos lá, eu, eu vou fazer. Eu daqui eu vou fazer. Vou nadar, porque acabou o meu dia, hoje já comecei sentindo, uh, ah, então beleza. Então eu ainda tenho horário lá, que a piscina ainda está lotada. Então... <risos> Como definir o autor de uma obra feita de forma comunitária, como software livre, um livro, artigo de múltiplos autores? Olha, você tem coautoria. Você tem múltiplos autores, você tem coautoria. Qual é a melhor forma? Chegar a um acordo: quem tem direito de autorizar, qual licenciamento ou não. Porque enquanto não está dando dinheiro, tudo bem. Depois que está dinheiro, vira um problema enorme. Tá? E mesmo que não dê dinheiro, aí, desculpa, deu briga, zangou, ficou de mal, entendeu? Enfim. É, vira um inferno. A melhor coisa quando tem múltiplo autores é definir quem é o autor principal e quem tem o direito de disponibilizar, autorizar a disponibilização, autorizar a publicação. Pode dizer que todo mundo tenha, beleza, mas é preciso definir. Esse, o contrato existe para isso, para prevenir esses conflitos futuros. Porque enquanto está ali no namoro é ótimo, tudo é lindo, maravilhoso. É esse é o horário que é para definir as regras do jogo. É isso não é depois. É logo no início, é, quem terá os direitos de autor sobre essa obra, é, essa obra coletiva, é a pessoa que organiza, é a pessoa que fez o investimento, mas isso aí não é prescinde do contrato, ainda assim é imprescindível que você tenha um contrato, tá, é, o compartilhamento de vídeo-aulas publicadas no YouTube é livre, o que está publicado no YouTube, você compartilhar, mandar o link e tudo mais é livre. Não tem problema no YouTube ou qualquer outro que esteja legal. Tipo, o YouTube não é um site de pirataria que nem o Pirate Bay, entendeu? um site que a principal função seja essa. Então, todos esses, seja nele, no Spotify ou em qualquer outro, a presunção é de legalidade e ali tem as várias licenças. Você compartilhar o link sempre pode para todos eles. A questão é se você pode baixar o vídeo e reutilizar, depende da licença que ele vai ter. Se você tiver uma licença Creative Commons, você pode. Pode ser que seja uma licença restrita ou não. É, aí você entra quando... naquela. De uma e quando a gente subir um vídeo, a gente pode colocar licença. Lá no nosso módulo está lá colocado que o YouTube é. permite a licença BY, que é aquela licença é. mais é, aberta que a gente tem. É. Mas no Vimeo, a gente pode escolher as licenças, né? A gente viu isso aí lá no curso. É, então. É, esse é o... a mesma coisa quando você vai buscar esse material. É apenas você ter um outro olhar. Lembre-se que você é, ao mesmo tempo, é as duas coisas, autor e usuário, mas é principalmente o usuário. Né? É, então, se a finalidade é educativa, não precisamos ficar tão preocupados. A Briga falou, falou coisa Sim, cabelo, é isso mesmo, porém, o, como a função é educativa ela é direcionada a quem? É quem está vinculado ao curso. Uma função educativa ao público em geral, você já tira muito dessa função educativa. Tá? a não ser que seja um curso de extensão e etc., mas aí, de novo, como eu falei anteriormente, você vai ter mais parcimônia no uso de obras de terceiros. Mais cuidado, mais pertinente, quando é para o público em geral, do que quando é só para os seus alunos. Mais ficou? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? podemos agradecer aqui a participação do Alan, agora que eu descobri como que eu foco, deixo a, a, a câmera maior, eu estava tentando achar aqui, agora eu consegui, ó. no final eu consegui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, bom senso é fundamental, é isso aí, é isso, aqui, isso mesmo, muito grata, Alan. Tem vários comentários, fala, fala, quem falou? Eu, a quem Gis. A é, é Gis. É, deixa eu fazer uma pergunta capciosa, eu, eu entendi já tudo. Mas, por exemplo, é, um conjunto de crianças cria um site onde eles usam, ele usa várias imagens para produzir jogos, imagens de, é, do repertório infanto-juvenil, é, é, séries, games, animações, desenho animado. Eles usam isso como material do, dos jogos que eles estão criando, e isso é compartilhado numa uma plataforma aberta. E aí? Como seria que isso seria considerado? É, essa é bem capciosa. Isso aí, na verdade, dependendo da intensidade do uso desse material, principalmente na criação dos jogos, se eles forem centrais, se essas imagens forem centrais, por exemplo, eles estão pegando uma imagem de jogador de NBA, jogador de futebol, etc. Isso não pode. Entendi. Uma e se coisa for de... é você fazer para brincar, e isso vai ficar entre, ali na sala de aula. Tá, entre aquele grupo aí pode aí você tá ali porque ali você tá fazendo esse processo de ensinar esse uso transformativo daí para ele ficar exposto e ser comunicado para fora da sala de aula eu preciso das autorizações é. e eu... Alamed... desenvolver direito de imagem que é ainda mais sensível alguém falou alguma coisa eu é, é, é, acho que a gente está falando de uma plataforma educacional usada assim, por milhares de estudantes, que é o Scratch. E eles adoram usar as imagens dos personagens. Então, se eles gostam muito de Dragon Ball, eles vão fazer um jogo com os personagens do Dragon Ball. E se você propõe outra coisa, eles murcham. É uma coisa assim muito louca isso é, na, você na sabe escola. sabe que o, o meu filho aqui, que está fazendo estágio aqui comigo, eu propus uma das primeiras atividades que ele terminou o ensino médio, deu a pandemia, parou de fazer a faculdade, só quer voltar no presencial. Eu falei, tudo bem. Então, uma das eu primeiras coisas... Assim, é, é, é, 19 anos. <risos> uma das coisas que eu fiz foi justamente pedir para ele fazer umas apresentações, coisas que ele gostava, dos filmes que ele gostava, dos jogos que ele gostava, mas que ele buscasse as imagens com licença. Uhum. E ele achou, né? ele achou de imagens disponíveis com licenças desses grandes personagens. Ou é a imagem de divulgação, uhum. ou era no banco de imagens daqueles Pixabay, que são liberados. Uhum. É possível. Então, essa atividade, esse, esse olhar crítico, a gente precisa passar para os nossos alunos. Porque essa, não só a gente fazer ao preparar as nossas aulas, mas a gente trabalhar com eles é importante. Pode, Pelo pode menos esse bom. estímulo da pesquisa, né? Sim, ver, será que não tem, tem? Ah, né, Gi? Tem que ter, vamos ver é. se não tem? Eu também não sabia que tinha, e uhum. ele achou, ele fez toda a apresentação, uhum. ai, não lembro agora qual, nome, qual era o nome do jogo, mas com várias imagens que ele achou, com, colocou o link e tinha mesmo a licença Disponível para ele fazer isso. É, seria até um incentivo para essas indústrias né, de Sim. entretenimento eu ia falar é, liberarem, bem legal. liberarem ficar, essas imagens. Quem Sim. não liberar alguma imagem vai dançar. E aí, isso é muito legal, e, legal. mesmo. É, e, e, isso aí eu acho um ponto fundamental. E aí é o seguinte: quando não houver nenhuma imagem disponível, olha só, você tem que fazer esse trabalho de busca inicial, preliminar. Aí quando não houver e aquela imagem for essencial, porque às vezes, sei lá, vai ser o um jogo de ET. Aí sabe, aquela figurinha do ET talvez seja essencial. João. Aí você usa pela essencialidade e a falta de outra opção. Lembrando que aquilo tem finalidade educativa e é feito pela. Isso é, isso é muito importante, tá? No elaborado, no site, na. na quando você faz o um resumo da atividade ou do jogo, que é uma atividade educativa preparada para os alunos como forma de desenvolver isso, isso, isso e aquilo, que é o fato da atividade em si. É importante deixar muito claro a finalidade educativa de como passou aquele processo. Isso é uma forma de ressaltar é, o papel educativo naquela criação que a disponibilização é só um resultado final desse processo Exato, essencial exatamente. de criar e aprender. E que ainda assim foi ensinado que buscasse Buscar se havia ou se não havia, mas ainda assim aquela imagem era essencial. E ela não concorre com a exploração, ou seja, ela não está fazendo uma competição econômica, concorrendo com a obra, nem usando de forma depreciativa. Então, são duas coisas, não? Muito sabe, legal depois, essa sabe, ênfase no é processo, certo. muito legal, é isso mesmo. E muitas vezes, se é um autor ou autora que a gente tem condições de chegar e mandar uma mensagem, pedir autorização, esse processo também é legal de trabalhar com os alunos. Não tem, vamos pedir, muitas vezes o autor deixaria, mas não está explícito, ele não usa licença, ele não conhece isso. A gente vai conhecer, a gente vai usar mas nem todos os autores conhecem. Então, o processo de buscar autorização também pode ser interessante, se for acessível, né? se for um autor do Brasil, sei lá, às vezes até fora, né, treina todo mundo a escrever em outro idioma, também é uma coisa interessante, né? são coisas novas aí do mundo já. Gente, vocês Eu viram? Eu vi uma pergunta aqui do André, ah. que foi, o YouTube tem a prática de transferir a remuneração de um vídeo para uma música, isso é por causa do Content ID. Depende, o que acontece isso tem a ver com os termos de uso do YouTube. Isso não tem a ver diretamente com o direito autoral, tem a ver com os termos de uso do YouTube. Em alguns casos é legal ele fazer isso, porque é uma violação mesmo, em alguns casos não. Mas ele mesmo sugere o YouTube que você use a própria biblioteca deles ou do Google, que não tem problema. Tem um monte de música ali autorizada e licenciada. Então, a música, como, enquanto trilha sonora, eu não posso usar mas se ela for para eu criticar, contextualizar, ela fazer parte, eu posso. Se for, por exemplo, de paródia e de humor, eu também posso. Tá? Inclusive, tem um caso, o um caso judicial, dois casos judiciais no Brasil, foi de uma produtora que fazia muita paródia, fez de uma música da Marília Mendonça, teve esse problema, tirou do ar, tirou a remuneração e era uma empresa profissional, uma produtora profissional. E que ela entrou com uma ação contra o YouTube e contra a RPN, e ela ganhou essa ação ganhou a indenização, além do direito de subir de novo toda a remuneração que ela perdeu durante aquele período. Então, por quê? Porque fez correto, ela utilizou uma limitação que ali existia, que era possível e assim por diante então ela pode brigar por isso, tá? Então é, mas o grande problema que a gente enfrenta é que tanto no YouTube, Facebook, etc. Eu chamo que a gente está no YouTube Land, Facebook Land, é outro mundo, outras regras, outro direito, outro funcionamento e não tem muita gente que possa fazer, entendeu? Você vai brigar e tal e é desgastante, então acaba melhor não colocar aquelas músicas, embora em alguns casos você pudesse legalmente falando, eles acabam ignorando isso. Não é só no Brasil. Com relação ao mundo todo. Né? Então, gente. Não, é isso. Vamos pra lá. Obrigado, aqui, obrigado. Muito Obrigado. Bom. Estou à disposição. Muito obrigado. Estou à disposição. Você vê, tem, é, é mais simples, a gente pode fazer muito mais do que a gente acha que pode, mas menos do que a gente gostaria. Então a gente só tem que ter mais cautela. E um pouco de cuidado. Sim. E de resto dá para fazer sim. Tá e nós aqui que vamos ser as lideranças, a gente vai ter grandes desafios nas instituições que a gente tatua. Porque as instituições muitas vezes não sabem, muitas vezes não, quase sempre não sabem disso. Foi por isso até que Alan e Theo fizeram aquele guia, porque vocês imaginam nas universidades as dúvidas todas, e os não podes, os não pode aqui, não pode ali. Então é desafiante mesmo a gente levar todo esse conhecimento, provocar reflexão, mas esse é o nosso é a nossa o nosso foco aqui. Alan, milhares de agradecimentos para você, ficou demais, muito bom. Gente, foi um prazer estar com vocês, estar com colegas é assim, uma coisa tão leve, um bate-papo tão legal, né? tão Ficou à disposição, eu sei que vão surgir mais dúvidas, agora vão surgir outras dúvidas, o que é normal, a gente aprende uma coisa e surgem outras dúvidas. Mas, vê, são dúvidas mais difíceis, o que é ótimo, essa básica do dia a dia já vai referindo. Eu acredito, dê de fato uma olhada no Guia, se tiver mais coisas que não esteja lá e que achem necessário, pode mandar um e-mail, porque a gente, eu vou fazer a segunda edição, justamente com questões que não entraram, mas que também impactam. Excelente. Né? No, e no, no canal do ah, Nurep, eu vi que tem umas pessoas que perguntaram essa coisa de música, cultura, tem também né, umas entrevistas é, live é, que Eu vou botar viu. aqui o, o link do é YouTube. É, ponto... A gente está com uma wiki de lives, uma wiki colaborativa no curso para todo mundo indicar lives legais que viram. A gente vai pôr as suas lá. Eu vou... Ah, por favor. E aí, e tem uma, tem, enfim, tem algumas, tem uma até com o Péu, tem da música também. E aí eu coloco aí, esse aí é o canal do grupo de pesquisa que eu estou e esse ano a gente resolveu fazer um monte de atividade online, justamente por conta desse período, fazer aí muito de direito autoral. E aí uma coisa foi puxando a outra, e, mas não, precisamos mais outra, mas enfim, e tem algumas sobre ensino, principalmente na universidade e tal, é, mas enfim, é isso, gente, agora eu estou ficando sem voz o dia inteiro aqui em reunião, já está naquele momento. Valeu, tá hein? Beijos, Muito obrigado, ioma, Boa noite para vocês. Falando. Não tenham medo dos direitos autorais. Tô aí. <risos> Não tenham tô medo falando. deles. Podem usar. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Alain.